Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu acho o The Sims 4 muito chato! Que as coisas demoram muito pra ficar pronta. Por mais que tenha aquele negócio de você acelerar enquanto tá dormindo, de você acelerar bem mais rápido que o normal, que é o The Sims 3, você pode ver Muitos vídeos de The Sims 3 no meu canal, aqui, em algum lugar. Eu amo The Sims 3. The Sims 3 é o meu jogo favorito de todos os tempos. É o melhor jogo que existe na face da terra pra mim. Eu jogo ele desde que ele lançou e até agora eu não fiz tudo que dá pra fazer naquele jogo. Eu descubro coisas novas todos os dias, como reprodução de peixes. E eu já joguei The Sims 4. Eu joguei, gente, eu comprei ele, inclusive, quando lançou. Aí eu botei ele na Origin, só que eu detesto a Origin. Fui lá e entrei com outra conta e cadastrei de novo. Aí eu perdi uma The Sims 4. Sim, eu tentei contatar eles, não deu certo. Então, eu baixei outras vezes The Sims 4. Eu falei, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Chato. Mas vocês me pedem muito. Vocês me pedem muito The Sims 4. E eu falei... Vou dar uma chance no The Sims 4. E qual não a melhor chance... Qual? Não, essa frase tá errada. Qual será, qual se não a melhor chance do que em vídeo? Então essa é a mais nova série do canal. The Sims 4 é muito chato. O que eu vou tentar fazer hoje e nos próximos vídeos, talvez, se eu não morrer de tédio até lá, é jogar... Por, tipo, 20 minutos e tentar me divertir. Eu vou, eu vou fazer o que der na cabeça. Vou pegar alguma coisa e eu vou ficar nela até o final do vídeo. Ou até alguns vídeos. Então, desses quatro é muito chato. uma série de desses quatro. Sobre mim, tentando me divertir num jogo que eu acho muito chato. É isso. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar, né? Vamos começar o quê? Fazendo o quê? A parte mais legal desse jogo inteiro. <risos> é inteirinho, que é criar um sim. Criar um sim é a melhor parte desse jogo. Quem concorda, respira. Porque essa sim foi a parte que eles pegaram no The Sims 3 e melhoraram horrores. Hum. Eu fico chocada, gente, porque eu amo. Fico um pouco confusinha ainda. Eu fico, sabe? Só que tipo, eu gosto muito de criar um sim. E eu gosto de fazer isso aqui, Zé, Achei ela muito linda, vamos com ela. Eu gosto muito de criar sim, gente. Eu gosto em todas as plataformas, de assim. Ó, oh, e só pra avisar que uma tá Instagram não tem nenhum conteúdo personalizado, não tem nenhum mod. Então a gente vai fazer isso aqui do zero, gente. E tem muitas expansões novas que eu não testei. Quero tirar essas coisas da cara dela, só que tá me irritando. Perfeito. Então assim, nessa parte do vídeo, eu vou me divertir com certeza. Porque essa sim é a parte que foi... Evoluída do 3 pro 4, certo? Só não curto muito isso daqui, mas de resto eu adoro você poder mexer na cabeça dela. Assim, evoluída é uma, uma. um jeito de falar assim, muito forte, na verdade, né? Porque a gente não pode mais escolher as cores que a gente quer de cabelo. E essa pra mim era a parte mais incrível. Gente, eu nunca joguei essa qualidade também no computador. Parabéns, filho. Eu. Amava a parte de você poder escolher as cores, fazer as mechinhas. Ai, que cabelo lindo! Ai, só que não combina com ela, né? Eu amo preto e branco, gente. Eu não quero perder muito tempo aqui. Na verdade, eu quero perder muito tempo aqui, mas eu não posso, porque o nosso desafio é jogar 20 minutos por vídeo. Ou seja, vocês estão provavelmente vendo 10 minutos ou 15 minutos, mas eu olhando aqui no gravador, e eu vou jogar até ah. cravar no 20. Pera lá, que ela ainda não tá exatamente do jeito que eu quero. Ela é linda. Mas eu quero esse tom de pele <risos> maravilhoso. Eu quero fazer ela um pouco altern alternativinha, sim. Então eu perdi o cabelo que eu tinha gostado muito. Porque eu saí clicando loucamente nas coisas. Gente, cadê aquele cabelinho que eu gostei que eu, no começo, assim, que tinha umas coisas coloridas? Esse aqui. Isso. Puts, eu amei esse cabelo, gente. Ok, agora a gente vai só modificar o rosto em umas partes, num geral, assim, que eu não curti muito. Cara, depois que você começa a jogar COVID, que é um jogo de moda, caso você não saiba, eu começo a enxergar cabelos separados. Tipo, ó, tapa o cabelinho aqui dela. Derrubei o I. Diz Tapa o cabelinho aqui de trás dela. Parece que esse da frente é um cabelo só. Daí tá me irritando. Vamos só arrumar, então. Afinar um pouco mais a cabeça dela, Tá ela muito cabeçuda. Para de se mexer, mulher. Eu adoro esse editor de detalhes, porque a gente se acha cirurgião plástico de Beverly Hills. Quando, na verdade, a gente não tá fazendo porcaria nenhuma, entendeu? Willa ficou olhuda? eu tô incomodada com o cabelinho. Ô, desgraça, a gente vai ter que mudar o cabelo. Dez minutos se passaram e eu tô aqui o quê? Reclamando o cabelo Eu quero um cabelo colorido, gente Eu quero um cabelo que tenha cores eu não gosto desse cabelo chapado ainda É nervoso, entende? Que lindo esse Ah, você gostou desse? Não combinou, né, gente? Pode falar Esse aqui também não combinou muito Mas agora eu vou aqui, Eu quero um cabelo curtinho E colorido Tipo esse, tipo esse Mas não combina muito com ela Essa sou eu sem saber o que fazer da minha vida. Eu não consigo escolher um cabelo. Toda vez isso acontece. Sentia muito nesse cabelo mesmo. É isso aí. Eu mudei tudo, criei um cabelo colorido. Queria, mas não deu. Vamos dar uma maquiagem pra ela, que a gente gosta de maquiagem. E é a cor do olho aqui. Eita. Gostei. Vamos lá então. Ah, tem mais maquiagem da MAC aqui, coisa mais da vida. Uou, olha isso. Ela é bem bonita. Eu gostei dela. Foi uma boa escolha. Do aleatório. Sim, eu ainda não preciso com o cabelo. Nossa, ela ficou muito bonita, sim. Tá, vamos manter assim. Agora o corpo. Eu gosto assim, ok. Tá, vamos ver uma roupinha. Isso tá é bem engraçado. Prefiro roupas prontas. Eu acho mais fácil de viver assim, de ficar escolhendo. Se bem que eu gosto de escolher também, porque agora a gente ah. tem que começar a vida dela logo. Ela ah, parece uma gente secreta de um filme. Ela não tá aparecendo alguém que vocês já viram antes? Que pra mim tá aparecendo. Eu vou assumir essa identidade de agente secreta dela, se achar uma calça que preste pra isso. Que aparentemente não tem. Eu sei nem que coleção é essa, então eu vou ver se tem aqui alguma coisa a ver com aquilo que eu acabei de ver. Reino da magia. Tá, entendi. Acho que é isso mesmo, então. Ah, é tipo magia do mal, entendi. Ah, acho que é essa calça. Essas calças de uh -huh. cintura baixa, elas me estressam um pouquinho. Eu prefiro esse. Tá, sapato. Adorei, beleza, formal. Ah, devia deixar do jeito que tava, mas tá horrível. Ah, eu esqueci dos acessórios, né? Calma. Nossa, ficou perfeito. Foi incrível. Eu quero na cara, acessório na cara. Nossa, que massa esse piercing. Nossa, esse daqui tá meio grande, né? Eu adorei. Ela tá linda. Formal. Tá ótimo. Tá. Então, né? essas sopa que estão dando aqui, também não tô gostando muito. Tem que lembrar que ela é uma agente secreta. Então, isso tá muito bonito. Ai, tô me irritando com essas coisas que estão colocando sozinho. Eu não quero que coloque acessório sozinho. Eu tô ficando brava. Perfeito, ela deveria existir assim o tempo todo. Ai, ah, eu esqueci que tem realmente como ser a gente secreta nesse jogo. Tem, né? Pois então, a gente já tem nossos primeiros vídeos. Ai, eu tô adorando os looks, ela é tudo preto, né? Agora que eu percebi. E ela fica te arrancando os piercings dela, né? Tudo bem, gente, aconteceu. Não foi a culpa, assim, o jogo tirou. Nossa, esse aqui, por mais que você esteja fofo, eu gostei muito, parece uma a gente secreta. Não, a palavra gente secreta deve ter sido dita umas 40 vezes, né? Até agora, se não foi, vai, vai ser Até o final dessa série Ai, o nome dela a gente esqueceu Vem o nome na cabeça aqui vou dar o nome dela de Ramona O sobrenome vai ser Jones Existe alguma coisa assim? Oh, porque veio na minha cabeça Jovem adulta Ela vai ser Normal, gente, normal não, sei nem... não, não, gostei desse Não, normal, normal Vamos escolher agora as aspirações Dela Vamos ver, Star Wars, o que, que é isso? Hum. Não quero Star Wars ainda, o filho dela ou, ou sei lá quem pode ser, mas ela vai é ser gente secreta Vida urbana, vida na praia, turista, se o Stranger View que eu nunca fiz Se vocês em fazer Nossa, sinceramente não sei, vamos escolher pelos traços primeiro Então eu acho que ela vai ser confiante, com certeza confiante uhum. Ela só aparenta ter essa coisinha, mas ela é bem, meu frigana Não, cleptomoníaca eu não acho legal, mas não vai ser. esse aqui, respeitosa, Malik Gente, eu não sei quem é ela, eu tô lá ainda um pouco complicado, assim, pensando, entendeu? Ambiciosa, ambiciosa. A gente vai manter essa narrativa em off, tá? Porque, sinceramente, passa... Não, e ela vai ser genial. Tá. Aí a aspiração dela podia ter umas ideias aqui pra nós, né, cara? Não é nada disso. Conhecimento. Tá, vamos ver. Assim, eu acho que eu vou escolher a vida urbana. Porque eu não sei mais o que fazer pra ela, sinceramente. Tão... A gente cria algum animalzinho, hum. será? Vamos criar um gato. Um gato preto. Gato preto. O que aconteceu? Gente, o gato preto veio do nada, mas ok. Eu quero outro gato preto. Esse, eu quero... Nossa, que lindo! Perfeito! Ai, não vou nem mexer. Tá, aqui é vai ser uma, uma fêmea também. Uma fêmea. Ai, ah, eu quero filhotinho de gato. Carinhosa, esperta, curiosa. Carinhosa, na real ela vai ficar bastante em casa, sozinha, né? Então, acho que ela pode ser gatuna. Territorial, gostei. Ela vai irritar. Mas eu gostei. O nome dela... Não vou dar o um nome, alto, tá? Vai ser Xena. O sobrenome é o mesmo, que é outro, né? Jesus. Beleza. Essa é a nossa família, gente. E esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me decidi, passou, 20, passou 8 minutos de tempo que eu falei que ia passar. Mas eu entendo, né? É O primeiro episódio aí, a gente tem um pouquinho mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos dar nosso parecer final de cada episódio, né? Que vai ter agora, no caso. Eu me divertir, me divertir nesse episódio. Achei feliz, achei legal, achei divertido criar a Ramona. Eu estou muito animada pra começar a jogar com ela. E eu sei que normalmente esses episódios de criação de Sims são chatos. Eu sei. Mas tem que ter. Senão não, como começa é que vai começar a vida? Então sejam muito bem-vindos à série nova The Sims 4 é chato. Tchau!